Infelizmente, a reforma da Previdência é mais uma reforma cruel contra a classe trabalhadora brasileira. Uma reforma da Previdência que foi a precursora da crise política e social do Chile. O ministro Paulo Guedes, quando assumiu o ministério, ele disse que o Chile era a Suíça latino-americana. É a Suíça que privatizou a previdência social e hoje vive um caos porque os trabalhadores do Chile não têm as mínimas condições de sobrevivência após a aposentadoria. A Suíça, para o ministro Paulo Guedes na América Latina, é acabar com os direitos dos trabalhadores e fortalecer a desigualdade social e as condições de vida dos mais ricos. E por que a gente está falando da crise do Chile aqui na Câmara Legislativa do DF? Porque essa crise do Chile vai ter desdobramentos aqui. Sabe como é que essa a rebelião começou no Chile porque teve um aumento no transporte de 30 pesos. Mas a repressão foi tão brutal do governo, um governo de extrema direita, um governo que não dialoga, que a população foi para a rua defender os seus direitos. E hoje não é mais por 30 pesos a mobilização no Chile. É para reverter esse quadro dramático de crise social e desigualdade que esse país está vivendo. É uma rebelião social que está tomando todo o Chile. O governo decretou estado de emergência, o governo do Chile agora está atacando os trabalhadores, o governo do Chile colocou a polícia na rua para atacar os trabalhadores das piores formas possíveis, mas já sofreu algumas derrotas. A primeira delas é que foi obrigado a revogar o aumento de 30 pesos. Muito insuficiente para o tamanho da crise que o Chile está enfrentando hoje. O Chile tem as piores aposentadorias da região. Apesar de ser a melhor, o melhor PIB per capita da América Latina. A média nacional das aposentadorias não alcança o salário mínimo de R$ 1.200. É muito grave a situação chilena. Nós temos hoje lá uma crise histórica de endividamento. 73% da renda das famílias. E pior, gente, fazer greve para a maioria das empresas no Chile é ilegal, e proibido, e a gente tem que se preocupar porque essa situação pode se repetir no Brasil e essa situação pode se repetir no Distrito Federal. Essa crise é brasileira porque o desemprego no país só aumenta, a desigualdade no Brasil só aumenta. O DF já é a segunda unidade da federação mais desigual do país. Essa crise brutal pode vir para cá. O sociólogo importante, Boa Ventura de Souza Santos, ele disse essa semana que foi o Equador, foi o Chile, e a próxima convulsão social do mundo será o Brasil. Ou o governo ibanês e o governo Bolsonaro acordam para essa crise social ou a população vai para a rua e deve ir para a rua reivindicar os seus direitos e lutar por melhores condições de vida. Nós precisamos ocupar as ruas do nosso país para lutar por emprego, educação e saúde. Com a aprovação dessa reforma da Previdência, com o desmonte dos serviços públicos e privatização dos serviços públicos, achando que a solução não dá mais para a gente tolerar. O Chile... E a mobilização social radical chilena precisa ser um exemplo para nós fazermos aqui no Brasil. Aí essa elite mesquinha que não quer dividir o bolo vai aprender uma lição. Muito obrigado, senhor presidente.